Fala aí, pessoal, beleza? Ó, vamos começar o painel aqui, ó. Esse painel aqui. E, pessoal, para começar ali, ó, a gente primeiro protege o chão aqui, ó. O anel tá protegendo o chão pra gente lá. lá. Vamos protegendo esse, esse chão aqui, pessoal, com a manta expandida da salva-braços. Para não ter risco de cair argamassa, nem nada. A gente protege o chão que já tá pronto. Sobe a parede. E depois... aí, Sobre a parede, depois eu vou mostrar tudo pra vocês como é que ficou, beleza?